Eu tô com muito dinheiro, tô bosta E aí, querida, como é que você tá? Comprar um LSD pra me ajudar, por favor Oi, coração, quer comprar um LSD pra ajudar o comerciante local, por favor Oi, coração, quer comprar um LSD pra ajudar o coração comerciante que E aí, meu parceiro, quer ajudar o comerciante local, coração Oi, querida, quer comprar uma droga pra ajudar o local comerciante E você, coração, okay, quer comprar uma sure. droga pra ajudar aí na função aí, por favor Caralho, velho Chamou a polícia, Ana. Me pega aqui. E aí, meu querido, como é que você tá? Compra droga pra ajudar na função aí, local. Oh, por favor.